Fala meu querido, Jeremias Barbosa, estou aqui para mais um vídeo e hoje quero te convidar a dar um giro para avaliar diferentes aspectos da sua vida, para que você possa estar analisando como está a sua vida intelectual, pessoal, espiritual, profissional, se está havendo aí um equilíbrio e você está conseguindo alcançar os seus objetivos. E a primeira pergunta que eu te faço é, você se considera uma pessoa realmente feliz? Está realmente satisfeito com a vida que está levando? Em uma escala de 0 a 10, quanto você se sente plenamente realizado na sua vida pessoal e profissional? O que falta acontecer para que você se sinta realmente realizado? Construir uma vida plena e feliz é, sem dúvida, o desejo da maioria das pessoas. E, apesar das dificuldades, é possível, sim, conquistar a desejada satisfação por meio do equilíbrio das diferentes áreas da vida. Isso porque todos esses setores da vida, elas caminham juntos, e uma influencia diretamente a outra. Se o trabalho vai mal, por exemplo, também não há satisfação pessoal. Por isso hoje, nós iremos então analisar esses estados né, que você vive hoje, a sua vida profissional, pessoal, né, se você está tirando tempo para você, para sua família. Então tudo isso hoje, Vai ser analisado muitas perguntas de reflexão. Então, desde já, pega a caneta, pega um papel, vá escrevendo aquilo que você acha interessante, porque eu tenho certeza que essas reflexões irão te ajudar aí para o próximo nível, ok? Então, quais são os aspectos que vamos considerar? Então, na vida pessoal, iremos analisar o desenvolvimento intelectual, saúde e disposição, equilíbrio emocional. Na, no aspecto profissional, iremos ver sobre realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social. E nos relacionamentos, iremos ver sobre família, desenvolvimento amoroso e vida social. E principalmente sobre qualidade de vida, que envolve daí criatividade, hobbies, diversão, plenitude, felicidade e o lado muito, muito importante que é a espiritualidade. Então, a partir de agora, vamos falar sobre o primeiro aspecto, saúde e disposição. Como vai a sua saúde? O que significa saúde para você? Tem tirado tempo para analisar como anda a sua saúde? Ultimamente, como você vem se sentindo? Como está a saúde das pessoas que estão próximas de você? Já que somos a influência das cinco pessoas que estão à nossa volta, Será que essas pessoas que estão à sua volta, elas têm saúde plena? Você está gozando dessa saúde plena? Como que está isso? Ou tem algum probleminha de saúde, que talvez tenha sido desencadeado por causa de um estresse, a má alimentação, como que está isso na sua vida? O que é disposição e vitalidade para você? Você geralmente se sente uma pessoa disposta... No último ano, que tipo de energia você teve quando acordou todos os dias de manhã e foi para o trabalho? Você acorda disposto, feliz, animado? O último mês, agora esse que passou, como está sua energia ao acordar e se movimentar para o trabalho? Como é que você se sente em relação a isso? Fala um pouco desse sentimento que você tem quando está indo para o trabalho. Pare e pensa um pouco. Você se sente bem, se sente feliz? É algo que você faz com satisfação? Qual é a energia que você emana no espaço eh, do seu trabalho ou quando você está em casa? O que as pessoas sentem? É muito importante você analisar essa questão da sua saúde e a sua disposição, porque isso reflete para as pessoas. E, dependendo como você está na, no quesito saúde e disposição, você vai ter sentimentos e vai se expressar de uma forma que as pessoas irão se sentir bem ou mal perto de você. Então, como está a sua saúde e a sua disposição? Em qual nível de energia você se enquadra quando está em casa? Você quando está em casa é aquela pessoa que está emburrada? Sempre cansada, não quer conversar? Ou você é aquela pessoa animada, chega disposta, ainda tem tempo para os seus filhos, para a esposa? A energia é boa, sente saudade, como é que é isso? Você se considera uma pessoa extremamente saudável ou você pode melhorar um pouco isso? Que hábitos talvez você pode ter para ter uma vida mais saudável? Já parou para pensar? Como é que está a sua alimentação? Está se alimentando bem? Eu fiz um vídeo onde eu falei sobre um hormônio muito importante, a serotonina, que é encontrado mais de 80% no alimento. E olha só, como é importante você se alimentar bem. O que, que você anda comendo? Então, se você anda se alimentando bem, fazendo exercícios, né, cuidando da sua saúde, com certeza isso vai fazer uma grande diferença. Então, numa escala de 0 a 10 hoje, como está a sua memória? Ela está boa? Você está conseguindo... É, retém informações, a sua energia, a sua vitalidade, a sua disposição. Como anda a sua saúde e disposição de 0 a 10? Se você trazer para consciência a importância de se sentir bem disposto e saudável, você vai entender que esse aspecto ele precisa realmente ser levado muito em consideração, pois sem saúde e disposição a gente não consegue desenvolver absolutamente nada. Agora, vamos falar sobre o segundo ponto, desenvolvimento intelectual. O que significa isso para você? O que significa ter desenvolvimento intelectual na sua vida no tempo presente? Você considera esse assunto algo importante para o seu desenvolvimento no processo evolutivo? Mas falamos sempre de, do conhecimento, da importância de se ter conhecimento. As suas fontes de conhecimento, quais são? Elas estão hoje te ajudando a ser a pessoa que você tanto quer ser? Que tipo de é, conteúdo você busca para alimentar a sua mente todos os dias? Como está o seu desenvolvimento intelectual em sua vida pessoal e profissional? Ela poderia ser melhor? Em quais áreas especificamente esse desenvolvimento seria necessário? Vamos falar de filmes. Você tem o hábito de assistir filmes? Que filmes que você anda assistindo? E quando você assiste, que foco você tem a assistir esse filme? Apenas como um espectador ou você realmente assiste como se fosse um aluno disposto a aprender algo diferente? Nós, coaches, nós sempre dizemos que os filmes eles têm um poder muito grande de nos trazer grandes aprendizados. Né? nos exercícios que eu dou para os meus coaches, eu sempre digo que tem as sessões de cinecoach por quê? Porque quando você vê um filme lê uma história essas metáforas elas falam diretamente com o seu inconsciente então como você está analisando ultimamente os filmes que você anda assistindo e livros? Você gosta de ler? Quando se fala em ler, muitas pessoas realmente não têm esse hábito eu por exemplo não tinha muito hábito da leitura e hoje desenvolvi uma técnica muito diferente para poder estar absorvendo um número muito grande de informações. E ler com certeza é muito saudável. Logicamente, com as redes sociais existem muitos vídeos né, explicativos, mas com certeza nada substitui a leitura de um bom livro. Que livro você tem é, lido ultimamente? Qual foi o último livro que você leu? Quantos livros você lê por ano? Um, dois? Um por mês? Dois por mês? Como está isso para você? Como você tem desenvolvido esse sistema intelectual da sua mente? Então é muito importante você parar para analisar isso. Sabemos que conhecimento é poder. Que poder que você tem? Como está o seu autodesenvolvimento? O maior poder que existe para um ser humano. É o seu autodesenvolvimento, conhecer a si próprio. E todos os dias, quando eu atendo as pessoas, eu vejo como as pessoas estão cada vez menos sabendo quem são. Quando a gente pergunta quem é você, ou quem tu é, as pessoas, elas dizem, eu nunca parei para pensar nisso. E, gente, como assim? Qual é a, a, a imagem que você tem, o conceito que você tem de você? Pessoa que não sabe... Né? Quem é, ela não tem aí a clareza dos seus papéis. Então é muito importante você buscar conhecimento para ter essa clareza. Conhecimento com clareza dos papéis vai te levar a um patamar muito diferenciado. Você vai começar a ter bons relacionamentos, você vai começar a se sentir pertencente aos sistemas para você ter sucesso. Então tudo começa com conhecimento. Sem conhecimento você não consegue se desenvolver em nenhum aspecto da sua vida. Então busque o autodesenvolvimento, conhecimento em fontes é, que vão te agregar em alguma coisa. Né? Hoje nós sabemos que com as mídias sociais as pessoas perdem muito tempo assistindo e vendo coisas que não vão trazer é, absolutamente nada de produtivo. O seu tempo, você está produzindo ou está ocupado? Quando você está produzindo, você está fazendo algo que vai te trazer algum retorno. E, da, e nesse setor da intelectualidade, como é que isso funciona? O conhecimento. São conhecimentos banais ou que vão realmente agregar a sua vida? Então, qual é a sua habilidade de leitura? É congruente com o seu estilo de vida e metas? De que forma você pode, hoje, melhorar esse lado intelectual que você tanto quer você se considera hoje uma pessoa mais da razão ou da emoção você acredita que todo mundo nasce gênio eu tava vendo um grande empresário brasileiro é o Luciano Hang e ele tava fazendo uma entrevista né e ele falou a respeito de uma leitura que ele fez que cada ser humano ele nasce com mais de 400 talentos Qual é o talento que você vem vivendo hoje Especificamente na minha área, eu eu amo fazer isso, que é despertar dons e talentos nas pessoas. Porque a maioria das pessoas, por incrível que pareça, não entendem por que elas vieram ao mundo. A maioria das pessoas, elas querem viver uma vida medíocre, mediana, fazendo o que todos estão fazendo. E daí reclamam que elas não têm os resultados que as outras pessoas têm. Porque as pessoas que têm vindo de abundância, vida plena que é 5% da população é, da Terra, elas fazem coisas completamente diferentes. né? Elas bu buscam conhecimentos diferentes. Que tipo de conhecimento você vem buscando? Então, ninguém nasce gênio. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver o seu dom, o seu talento, e isso você descobre adquirindo conhecimento e tendo as suas vivências. Então, quanto você acredita nisso, qual é o seu grau de satisfação com a sua intelectualidade como você aprende mais facilmente tem muitas pessoas que têm problemas de aprendizagem nem sabem eu fui descobrir que eu tinha dislexia depois dos 30 anos eu tinha uma grande dificuldade com números trocava letras e isso para mim era muito difícil tinha dificuldade no colégio mas olha só que bacana, depois acabei descobrindo e hoje isso me ajuda muito. Por quê? Porque eu descobri a forma com que eu aprendo. E você? Qual é a forma que você aprende? É com figuras? É com leitura? É em bloco? Qual é o seu sistema de aprendizagem? Já parou para pensar nisso? É muito importante. Porque às vezes você diz assim, ah, mas eu não consigo aprender. Consegue sim, mas é porque você tem que encontrar a maneira correta de fazer isso. Aonde você tem mais dificuldade de aprender? Você sabe dizer... Por que, que isso acontece? O que significa para você a expressão? A genialidade e a divindade do homem? Você já parou para pensar? Eu costumo dizer, e aprendi isso com meu mestre, que todo ser humano ele tem dentro de si uma divindade. Qual é a sua divindade? Como você pode encontrar isso? Com certeza, isso você vai encontrar trabalhando o seu estado intelectual, profundo, reflexivo. Buscando conhecimento em fontes aonde você vai se identificar. Que tipo de leitura você faz, ou de conhecimento que você busca, que quando você faz isso, você não vê a hora passar. Se você se identifica com algo assim, com certeza é dessa, é dessa fonte que você precisa para viver a sua divindade, viver o seu dom e o seu talento. Vamos falar agora sobre equilíbrio emocional. Qual é o seu conceito a respeito de equilíbrio emocional? Como anda as suas emoções? Você é aquela pessoa que de vez em quando dá aquela espirocada? Ou você é aquela pessoa mais comedida, moderada, prudente? As pessoas gostam de ficar perto de você porque você consegue controlar suas emoções? É uma pessoa é, empática? Como está isso na sua vida? Como anda o seu equilíbrio emocional? Quais são as suas percepções de moderação, prudência, de um estado comedido? Como você encara isso? Você já parou para pensar como as pessoas te veem? Você se considera que tem um bom domínio sobre si mesmo? Ou é aquela pessoa que quando algo sai do eixo, logo já fica nervosa, né? explode, fala palavrão? Como é isso? Já parou para pensar? Quando falamos em equilíbrio emocional, não tem como é, não estar relacionado com a pirâmide do processo evolutivo, que fala sobre relacionamentos. E o equilíbrio emocional é muito importante nos relacionamentos. Né? Quando você se sente bem consigo, você vai estar de bem com o outro. É aquela frase, a distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim mesmo. Então, como está esse equilíbrio interno seu? Você vive num estado interno de alegria, de satisfação? Ou está sempre insatisfeito, irritado? Como está isso? Dentro de você. O que é resiliência para você? Você é uma pessoa resiliente? Quanto você é, se conhece como uma pessoa flexível? Você, às vezes, está numa situação com outras pessoas, ou você mesmo, e algo que você estava querendo fazer não deu certo. Ou acontece um acidente, deixou um copo cair, um prato, né, quebrou. Como é que você fica diante dessas circunstâncias? Você mantém a calma? Você entende que... É, imprevistos acontece, como é que é esse equilíbrio emocional? Como você se dá com as suas tristezas, com as suas angústias e ansiedade? Você sofre com isso? Ou você consegue parar e tirar a boa intenção de tudo que acontece à sua volta? Na maior parte do tempo, você se considera uma pessoa estável ou menos estável? Quais são os três fatores que mais tiram você do sério você consegue descrever aí três coisas que não porque tem pessoas que têm isso muito claro olha isso isso isso me tira do sério que coisas são essas para para pensar e já parou para pensar que quando você analisa que as mesmas coisas que acontecem todos os dias ou quase sempre se elas te tiram do sério e nada muda tá na hora de você começar a ver essas coisas de uma maneira diferente isso faz sentido para você como você tem encarado isso? Estado emocional. Ele te controla ou você controla ele? Em quais situações da sua vida você se sente mais equilibrado e em paz consigo mesmo? É fazendo alguma coisa que você ama? O que, que te deixa em paz? O que, que te deixa feliz? Talvez é viajar, é caminhar, é estar no meio da natureza, é tocar um instrumento musical... O que, que você gosta de fazer para se sentir paz? Você tem feito isso? Isso que te deixa feliz, te deixa em paz? Quantas vezes por semana você tira é, um tempo só para você? Você tem na sua agenda esse dia um tempo só para você? Para que você possa fazer aquilo que você quer? Você tem um hábito de se presentear para poder se sentir bem emocionalmente? Como é isso? Você acredita que tem clareza suficiente para sair de situações problemáticas? Né? Às vezes um imprevisto acontece, algo muito sério, e como é que você lida com isso? Você consegue manter a calma ou você perde a estribeira, fica nervoso e não sabe o que fazer? Como é que é isso? Manter a calma, o discernimento, ter sabedoria em momentos assim é muito importante, porque sabedoria ela vai te ajudar a lidar e não se desesperar em situações problemáticas. Mas verdadeiramente e genuinamente, como você se sente? Fica emburrado quando algo não dá certo? Como você vê as situações problemáticas na sua vida? Você consegue tirar uma intenção positiva? Quanto tempo você fica remoendo as, situa as situações problemáticas que por acaso acontecem no seu dia a dia? Então são reflexões... Muito importante que você deve fazer para poder colocar em ordem né, as suas emoções. Que tipo de emoções você tem dentro de você? Amor, bondade, paciência, simpatia. Já parou para pensar para fazer uma lista dessas emoções que realmente identificam o teu ser? Isso é bem claro? Depois que você partir, que emoções as pessoas irão falar que você transmitir a elas? Ah, fulano de tal era assim, assim, assim, assim, ou ela era uma pessoa estourada, violenta, enfim. Como você gostaria de ser lembrado no campo das emoções? Como você vai trazer equilíbrio na sua vida nesse, nesse quesito? Então, é uma reflexão muito profunda que você deve fazer. Porque estar bem, esse estado interno emocional, é uma decisão. Quando você se sente bem, você consegue desfrutar das coisas boas que a vida dá. Você consegue desfrutar do dia que você está vivendo, da comida que você está comendo, né, da família que você tem. Então, equilíbrio emocional, estado interno de alegria. As suas decisões no ano passado, elas foram mais assertivas ou lhe trouxeram muito mais adversidades? Como foi isso? Você consegue parar para fazer... Essa análise, quando você para e começa a comparar né, o estado que você vivia com o estado atual que você vive hoje, se você vê mudanças gradativas né, de uma maneira positiva, isso está mostrando que você está mais equilibrado emocionalmente. A maturidade de traz isso com o tempo. Então, ter equilíbrio emocional é uma chave muito importante né, para que você possa alcançar o sucesso e a vida plena. Vamos falar agora sobre o quarto ponto, realização e propósito. Esse é um assunto maravilhoso. É quando você começa a ter a clareza dos papéis, do porquê você veio para esse mundo, porquê que você é filho do seu pai e de sua mãe. É quando você entende, honra e respeita a sua história e a história de seus antepassados. Então, qual é o significado de propósito na sua vida? Você sabe qual é o propósito que você tem na vida? Você sabe qual é a sua divindade? Já parou para pensar nisso? O que significa realização para você? Você está vivendo isso? Já sentiu essa emoção de poder realizar algo? De viver o seu propósito? Você se sente realizado dentro da sua casa, com a sua família e profissionalmente? Como é isso para você? Se você não sente, como seria isso? Imaginando isso tudo. Essa perfeição, né, de realização pessoal, familiar, profissional. Você consegue imaginar isso? É lógico, pessoal, que equilíbrio total a gente só vai ter quando morrer. Mas mediante isso, como todos nós queremos estar vivos, é muito importante e muito significativo nós tentarmos buscar o equilíbrio, porque dessa forma a gente consegue gozar de todos esses aspectos na nossa vida. Mas de uma, olhando de uma maneira positiva. Como você se sente realizado nesses aspectos? Sentido profissional, familiar, pessoal. Tá legal, de zero a 10, que nota você daria para esses aspectos? Quais aspectos você mais admira em sua vida pessoal e profissional? Você se contra contrataria se fosse dono de uma empresa? Já parou para pensar? O que, que eu vejo em mim como um bom profissional? Que lista seria essa? Quantos, quantas qualidades você colocaria como você sendo profissional? E na vida pessoal? Que qualidades você tem como filho, como marido, como esposa, como amigo? Como é isso para você? Olha só, são várias perguntas. E essas perguntas vão trazer à consciência a importância de fazer de você fazer essa avaliação, de você se enxergar, olhar para dentro. Opa, se alguma coisa estiver cutucando aí a sua mente, né, o seu coração, é porque você precisa trabalhar isso. E as perguntas, ok? Elas servem justamente para isso. Outra pergunta muito interessante. Quanto de seu propósito de vida pessoal e profissional tem congruência da maneira que você vive a sua vida atualmente. Olha só. Seu propósito de vida, como ele está de acordo com a vida que você tem hoje? Tem congruência? As suas ações, a forma de pensar, tem a ver com o seu propósito? Se você já encontrou o seu propósito, eles andam de quê? De mão dadas. Mas se você não sabe o seu propósito, é como se você tivesse perdido, é como se você não tivesse o seu GPS. Quando nós temos a clareza de quem somos e por que estamos aqui, por que viemos, nós temos o nosso GPS. Ele vai é, nos ajudar a evitar caminhos que nos levem a ter insatisfação. Embora sabemos né que para ter o um sucesso na vida, nós teremos aí um trabalho árduo. Né? Muitas vitórias têm que ser conquistadas. Né? Nem tudo é um mar de rosas. Mas com o seu propósito, tenha certeza, isso se torna muito mais fácil. Então, qual é a maior congruência e a maior incongruência que você vê na sua vida? Já parou para pensar a respeito disso? Congruência. Você tem incongruência. O que, que você tem de bom que te ajuda a ser a pessoa que você quer ser? E o que você tem de ruim que está atrapalhando você hoje em dia? Consegue analisar isso? É claro para você? Você se considera, ou você considera que tem alguns aspectos em sua vida, pessoal e profissional, que devem ser mudados a curto prazo? Que coisas são essas que você precisa mudar? Se precisa mudar, quando você irá fazer isso? Você está contando com amanhã, visto que o futuro é algo que não existe? Ou você já pode começar por hoje? Que modificações seriam essas que você faria na sua vida a partir de agora, para ter os resultados que você realmente deseja. Você acredita que vive um momento da vida com estabilidade e felicidade? Sabe explicar o porquê que você vive assim? Ou você não vive isso? O que você pode fazer para viver essa vida de estabilidade, de satisfação? Do melhor resultado possível, de tudo o que você realizou na sua vida inteira, de sua intenção de conquistar e construir... Numa escala de 0 a 10, o quanto você acredita que já trilhou nas suas mais penas realizações e propósitos? Você já fez algo que realmente trouxe satisfação, que está ligado à sua realização e propósito? Que coisa foi essa? Como é se sentir realizado nesse sentido? O quanto, na sua vida, de 0 a 10, você está fazendo aquilo que realmente nasceu para fazer? Então, viver a sua vida com propósito e realização é a coisa que mais dá significado à vida de um ser humano. Viver é por viver não tem sentido nenhum. Se sentir pleno, feliz, alegre, fazendo aquilo que se gosta, é o que todo ser humano deve e consegue fazer. Porém, ele tem que tomar a decisão de buscar exatamente isso. Lembra que eu falei Todo ser humano ele tem mais de 400 talentos que podem ser desenvolvidos. Quantos talentos você já desenvolveu até o dia de hoje? Eu não sei. Talvez você toque um instrumento musical, talvez você tenha o dom das artes, talvez você tenha o dom da construção, talvez você tenha o dom da palavra. Qual é o dom que você tem? Busque, pare, reflita nisso. Seja feliz, busque a realização plena. Não fique feliz com um algo mediano, porque você foi feito para ser usado de, uma, de, de forma plena, de viver a plenitude. Então, como você pode conseguir buscar a vida com propósito e realização plena? Isso é uma questão de decisão, e quando você traz isso para sua consciência, isso se torna muito mais fácil de você encontrar. Então, esse é o quarto ponto para uma vida melhor, uma vida mais plena. Pessoal, agora vamos falar do quinto ponto, que é recursos financeiros. Eu tenho certeza que esse assunto vai te interessar, porque a nossa busca hoje, infelizmente, é atrás de dinheiro para poder realizar alguns sonhos que nós temos. Como você encara o dinheiro? Qual é o significado de dinheiro para você? Isso é algo importante? O que é ser rico para você? Você é amigo do dinheiro? Como é que é isso? Fala um pouco sobre isso, pensa um pouco sobre isso, sobre o dinheiro na sua vida. Nós sabemos né, que o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Falar de dinheiro é um tabu para você? Como você encara isso? Para você é bom ter dinheiro? O que você anda fazendo para obter mais? Você faz aquilo que você ama hoje para adquirir o dinheiro? Você hoje tem um trabalho, uma carreira ou vive um chamado? As pessoas comuns elas trabalham. Pessoas medianas, elas têm uma carreira. E pessoas especiais, elas vivem um chamado. Qual é a diferença disso? Pessoas comuns, né? São aquelas pessoas que vendem o seu, seu tempo, oito horas por dia, por um salário mínimo. As pessoas é, um pouco mais é, evoluídas, que têm uma carreira, né, que se formam e vão buscar uma carreira profissional, elas são pessoas um pouco mais felizes, porque elas conseguem se colocar numa posição diferente, elas conseguem trabalhar, embora às vezes trabalham muito mais, mas os resultados que elas têm, elas é, são muito maiores. E as pessoas que têm o um chamado, são as pessoas que não veem o tempo passar, e são pessoas prósperas, aqueles 5%, eu sempre falo das pessoas que hoje vivem nesse mundo de abundância. Então, como elas conseguem isso? o significado que elas dão para o dinheiro, né, para o trabalho que, ela, que elas fazem. Então, como você encara isso? Né? A sua vida financeira ela está de acordo com aquilo que você realmente quer? Quais são as suas melhores crenças sobre o dinheiro e quais são as mais incongru... incongruências com a riqueza? Que crenças você tem a respeito do dinheiro? Né? Muitas pessoas... São criadas em sistemas onde os pais ensinam que dinheiro não traz felicidade. Você acredita nisso? Isso é tão sério, pessoal, que tem pessoas que às vezes têm um baita de potencial e elas não vivem o é potencial tempo delas para poderem ser prósperas e ricas, para poder honrar pai e mãe que não eram prósperos e nem ricos. E você, como pensa nisso? Faz sentido para você a expressão, ninguém dá o que não tem? Como, o que significa isso para você? Você está dando o seu melhor para obter aquilo que você realmente quer ter? Tem alguma coisa que você gostaria de doar ou compartilhar que você ainda não fez até hoje? Como é isso para você? Você tem ideia do que você precisa fazer para ser rico? O que é ser rico para você? Eu costumo dizer que ser rico não é ter dinheiro, mas sim saber o caminho para se ter dinheiro. O que, que significa prosperidade para você? O que é ser próspero? Você já viveu a prosperidade alguma vez na sua vida? Prosperidade para você só tem significado no setor dinheiro, no setor financeiro? Ou prosperidade significa um conjunto de coisas? Quais foram suas maiores estratégias no último ano para atingir o equilíbrio financeiro satisfatório? Você tem uma estrutura financeira, um planejamento financeiro para poder chegar no nível, no patamar que você tanto deseja, o que você faz de melhor com o seu dinheiro? Você consegue é, poupar dinheiro? Você consegue estabelecer metas para viagens, para estudo, para investir em você, no caso, né? é, para a família? Como é que é isso dentro de você? É, no, no aspecto financeiro, pessoal, familiar, como que você lida com tudo isso? É congruente? Qual é a pior parte de você em relação ao dinheiro? Onde você poderia melhorar? Quais os outros tipos de riqueza que você tem na sua vida, além da riqueza material? Como você encara a riqueza? Quanto que você gostaria de ganhar por mês? Você ganha? Gente, eu falo com muitas pessoas... E quando a gente fala de dinheiro, eu digo para ela, ó, aqui eu sou uma extensão de você, você está num local onde não tem julgamento, não tem crítica, não tem comparação. E se você pudesse simplesmente é, sonhar em relação ao seu trabalho, quanto você gostaria de ganhar? E as pessoas, elas têm vergonha de falar, né? Se você fala com uma pessoa que ganhou um salário mínimo, ela vai falar, ah, ganhar só um pouquinho mais, né? Uma pessoa que já tem uma empresa, talvez ela gostaria apenas de aumentar o fluxo é, da sua empresa, né, ter mais rendimento, mas a maioria delas tipo, não pensa, ah, eu gostaria de abrir uma rede de franquia ou algo assim. Então as pessoas têm medo de falar sobre isso. Quanto que você gostaria de ganhar por mês? Lógico, dentro de uma realidade e dentro do seu potencial, se você realmente se desenvolver, daí volto a falar sobre conhecimento, né? Você buscar o conhecimento para poder é, adquirir aquilo que você precisa adquirir para ser quem você quer ser, ganhar o que você quer ser, pertencer aos sistemas que você quer pertencer. O que, que você precisa fazer? Como você encara o dinheiro? Quanto você gostaria de ganhar todos os meses? Quanto você ganha e o quanto você é feliz com o que você ganha? Aquilo que você ganha hoje dá para satisfazer as suas necessidades? Ou é só as necessidades básicas? Você consegue viajar? Você consegue dar presentes? Você consegue, talvez, ir naquele restaurante, no shopping? Ou a situação é sempre apertada? O dinheiro, ele é seu amigo? Ou ele é seu inimigo? É algo que você tem que estar tá sempre implorando para que ele chegue a você? Lembre, dinheiro é energia. Eu faço tudo. Me converso com muitas pessoas é, empreendedoras que dizem assim, mas o meu problema é dinheiro. Não, o seu problema não é dinheiro, porque dinheiro é energia. Qual é a energia que você está colocando? Qual é a intenção que você tem? A coisa que mais vale para você adquirir e ter o poder do dinheiro para que ele passe na sua mão é o quê? É ter bons relacionamentos, é network. Você se relaciona bem? Porque o nível do, do, do conhecimento, ele te dá oportunidades. Então, quando você tem conhecimento, você tem é, oportunidades e começa a se relacionar com as pessoas certas. Então, busque teu conhecimento, busque as oportunidades e se relaciona, relacione com as pessoas certas. que com certeza, tudo aquilo que você quiser montar, desenvolver, você vai ter pessoas que vão é, te admirar, né que vão te colocar para cima, e que vão querer o teu produto então como você se relaciona com o dinheiro você está feliz com a sua vida financeira com aquilo que você ganha você planeja os seus gastos ou você gasta de uma maneira refletida como é que é isso você vê qualquer coisa e já sai comprando né qual é a qualidade do planejamento dos seus gastos eles são diários mensais ou anuais você tem reserva caso aconteça um imprevisto? Estava vendo é, uma matéria né, onde o cara incentivava a família a ter, no mínimo, oito rendas se caso a, acontecesse alguma coisa. E isso é uma grande verdade. Por exemplo, é muito interessante nós olharmos né, o perfil das, dos americanos. Nos, é, na América, né, nos Estados Unidos, as pessoas, elas tendem a fazer o quê? O primeiro milhão muito rapidamente. Quando você vê um americano fazendo uma transição de carreira, você não vê ele desesperar. Por quê? Porque ele sabe que tem as economias. Então, não é, por exemplo, que nem no Brasil, aonde a maioria das pessoas quando sai do emprego, elas ficam contando lá né, com salário desemprego e quando está no último mês, ela vai procurar lá uma oportunidade de arranjar uma outra vaga de emprego. Então, qual é a sua mentalidade a respeito disso? Quanto de reserva você tem, caso aconteça alguma coisa? E se acontecer alguma coisa com a sua família? O que, que você tem guardado? Isso são aspectos da vida financeira que a maioria das pessoas não gostam de falar, mas que são importantes. Você faz o dinheiro trabalhar para você ou você trabalha por dinheiro? Qual é o sentido de economizar seus é, recebimentos no seu dia a dia? Você se relaciona bem realmente com o seu dinheiro? O dinheiro sempre passa na sua mão? E quando ele está na sua mão, você tem medo é, de gastar ele? Ou você usa ele quando vai pagar suas contas de uma maneira alegre, satisfeita, agradecendo porque você conseguiu é, que ele passasse na sua, na sua mão? Como você se relaciona com o dinheiro? Faça essas reflexões que com certeza... Essas, essas portas que você precisa abrir, elas irão abrir e você vai ter sucesso na vida financeira. Vamos falar agora sobre o sexto aspecto da vida, que é a contribuição social. Olha que assunto interessante. Sobre o dar, o que você entende por contribuição social? Qual é o significado na sua vida contribuir e apoiar a sociedade? Você é uma pessoa que faz a diferença na sociedade? Quanto o seu trabalho interfere na vida social das outras pessoas? Você é do tipo de pessoa que contribui para as outras? Como é isso na sua vida? O quanto que você faz impacta positivamente os outros? Não sei qual é a área que você atua hoje, né? o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, mas no seu dia a dia. Você tem esse hábito de impactar a vida das pessoas? Como você faz isso? A sua história de vida, o seu modo, o seu estilo de vida faz com que as pessoas se sintam bem quando estão com você? Quanto você acredita que a energia que você dedica ao seu trabalho contribui significativamente para o mundo, para a sua empresa e para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a energia que você tem doado para o mundo? É aquela pessoa positiva, alegre, né, feliz, dinâmica, né, como é que é isso? Ou você é aquela pessoa mais retraída, né, que não gosta de falar, resmungona, né, fica reclamando, então, né, nos ambientes que você vive, que você pertence, como é isso? Qual é a contribuição que você dá com a sua energia, com a sua alegria, é algo legal, é algo bacana? É aquela pessoa que, se tem uma festa, é a primeira a ser convidado? ou você nem é convidado? Ou gostaria de ser convidado? Se não é, o que poderia ser feito para ser? Porque todos nós fomos feitos para ser pertencente ao sistema. né? Todos nós temos a habilidade de contribuir com alguma coisa para a sociedade. Como é isso? O que você anda fazendo? Se não faz, o que que você gostaria de fazer? Né? Nós entendemos que contribuição social diz a respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos em empresas para com a sociedade em geral. Você acredita hoje, realmente, que tem uma performance regular boa ou extremamente boa nesse sentido? Como você vê a sua contribuição? As suas obrigações elas estão sendo cumpridas? Por exemplo, você está na rua, caminhando... E, de repente, você vê um lixo jogado no chão. Você é da pessoa que junta ou não? Não está nem aí. Ah, tem alguém que está sendo pago para fazer isso. Como você vê isso? Você vê alguém fazendo, né, pinchando ou quebrando algum patrimônio público. Você é uma pessoa que toma a dianteira disso ou você não está nem, nem aí para isso? Como você encara essas coisas? Eu me lembro que um dia desse eu estava vindo para casa, eu levo 10 minutos do escritório até o apartamento, e estava ventando muito, e eu não sei da onde que surgiu um vaso que caiu no meio da estrada. E eu olhei e fiquei assim, nossa, se passa um motoqueiro aqui, é, ele bate e pode causar um acidente. E eu fiquei muito incomodado com aquilo, e realmente tive que parar e pegar aquele vaso para evitar um acidente, andei um percurso com aquele vaso na mão até achar uma lixeira. É um ato simples, né? Eu estava vendo uma outra campanha. Eu gosto muito de pescar e e muitos pescadores, né? Em alguns grupos que eu estou, é, mostra locais lindos, maravilhosos que os caras vão e deixam lá garrafas de refrigerante, deixa uma sujeira muito grande e daí eles fazem lá um movimento, né? Enfim. E olha só, o que eu ouvi era assim, se você for na praia, e toda vez que você for, trouxer pelo menos três plásticos que você vê jogado no chão, rapidamente é, nós temos um ambiente limpo e seguro. Então, olha só, são atitudes simples que você pode fazer para contribuir com a sociedade. Né? E quando você contribui para a sociedade, você não contribui só para os outros, você contribui principalmente para você. Você em casa, por exemplo, né? Nós vimos aí hoje muitas pessoas apoiando causas, né? Eu, eu vejo muito isso, né? Em casa nós temos uma uma menina que tem a causa lá dela no meio ambiente, muito preocupada, alimentação, né? E é muito bacana isso. Agora, quando a gente busca é, olhar para dentro da gente, você exige, né, que que haja essa limpeza, essa preocupação com o meio ambiente. Mas você em casa, você faz a sua parte, você recicla o seu lixo. A sua casa é organizada, o seu quarto é organizado. Né? É, todos os dias você tem esse, esse movimento de arrumar o seu quarto, de limpar a louça que você suja. Como é que é isso? Como é que você encara essas coisas? Então... Quando eu quero participar de uma causa, eu começo por onde? Por dentro de mim, dentro da minha casa, e depois dos ambientes externos. Se eu fizer todo, todos os dias a minha parte, eu vou influenciar. Né? Minha mulher costuma dizer, macaco vê, macaco faz. Então você está fazendo a sua parte? Você está contribuindo realmente para um mundo melhor? Como você se sente quando faz isso? Né? Quando você ajuda as pessoas, você se sente feliz? E em casa? Você costuma ajudar os membros da sua família? Em casa, lá em casa, eu tenho o hábito de ajudar na limpeza. Né? Eu sou um pouco chatinho com essas coisas. E a minha mulher gosta muito, graças a Deus. Mas é muito bom quando todo mundo faz a sua parte. Então nós temos lá as tarefas divididas e cada um faz a sua parte. E um respeito, né? porque as pessoas se cansam, enfim... E você faz a sua parte? Você se sente feliz quando faz algo para as pessoas da sua família? Então isso é contribuição. Se você faz isso né, numa esfera menor, que é o seio da família, imagina como você vai se sentir ao fazer isso para a sociedade, levar isso para fora. Então comece dentro de você essa organização, essa contribuição, né, comece na sua casa e leve isso para as pessoas. Porque as pessoas elas estão contando com aquilo que você faz e não com aquilo que você diz. Fazer discurso bonitinho é algo muito fácil, muito simples. Mas contribuir, de fato, significa ações. Quais são as ações que você vem fazendo hoje no campo pessoal, como cidadão, e que você realmente tem orgulho? Você realmente é congruente com a sua contribuição social? Né? Então crie a sua história nesse quesito da contribuição social. Talvez você queira fazer uma visita a um lar de idosos, né? aqueles lares que cuidam de crianças excepcionais. Você já teve a experiência de fazer algo assim? Gente, é algo maravilhoso. Então, são várias as, as formas que nós temos para fazer a contribuição, fazer donativos também, talvez participar é, de reuniões comunitárias, Talvez você na sua igreja. Então, como é que é isso para você? Como você tem visto a contribuição social? Então, é um aspecto muito importante. Nós, quando falamos de contribuir, nós estamos falando de dar. Né? E nós sabemos da lei universal. Quando você dá, você recebe. Você tem dado genuinamente e verdadeiramente? Ou tem dado meio que é, meio ressentido? Como é que é isso? É uma obrigação para você? as coisas que você tem que fazer todos os dias? Então lembre-se, se você dá com amor, você vai receber com um amor. Se você dá com dor, você vai receber com dor. Contribuição social é um ato de amor, de generosidade, de humanidade. Então faça isso, com certeza você estará desfrutando de algo maravilhoso, que é o poder que todo ser humano tem, que é o dar o seu melhor. E vamos falar agora sobre relacionamentos familiares. O que significa família para você? Quem é a sua família? Quanto você se pertence à sua família? Se eu pedir para você lembrar agora de talvez três, quatro, cinco pessoas da sua família, que pessoas são essas que vêm à sua mente? O que significa família para você? Qual a emoção que gera dentro de você essa palavra? Que parte do seu corpo se movimenta quando alguém te pergunta sobre a sua família? Qual é o sentimento que gera quando você pensa na palavra família? Quando você fala é, de família, qual é o primeiro sentimento que vem à sua cabeça? É amor? É bondade? É proteção? É segurança? Isso é algo bom? É algo ruim? É algo ruim? Como você se sente no meio da sua família? Você se sente pertencente? Eu acredito que você encara a sua família como algo muito poderoso, algo muito importante. Talvez sua mãe, seu pai, a pessoa que te criou, os seus avós, os seus filhos. Como você encara a sua família? Gente, a história que nós contamos da nossa história geralmente tem a ver com a nossa família. Quem é o seu irmão? Lembra agora do, do irmão, da mana, do pai, da mãe? Te deixa feliz? São palavras tão curtas, mas com certeza te trazem grandes memórias, né? Quando a gente lembra das pessoas da nossa família. Então, como é essa relação, essa relação com a sua família? É uma relação boa? Ela pode melhorar? Qual foi a última vez que você se relacionou com a sua família? Você tem sobrinhos? Quais são os nomes dos seus sobrinhos? O que significa eles para você? O que você acha que os seus familiares têm de bom que herdaram dos seus antepassados? O que você tem de bom do seu pai e da sua mãe? Quais são as características que não são tão boas que você herdou e que às vezes a sua mãe olha para você e diz assim, ah, você pegou isso do seu pai, ou então o seu pai lhe diz, ah, isso você herdou da sua mãe. Que coisas são essas? Como é que você se sente? É bom se pertencer à família? É engraçado estar junto com a família? Como você encara a família? O que, é que você mais gosta de fazer em casa? Esposa, filhos, como é que é isso? O que você menos gosta quando está com a sua família? Tem alguma coisa que incomoda? Algum assunto que às vezes vem à tona? Como é que é isso? Quais são as três melhores é, memórias que você tem a respeito da sua família em toda a sua vida? Talvez seja um aniversário, talvez seja um Natal, um final do ano, talvez um momento que você ficou doente, alguém cuidou de você, talvez é, uma, uma festinha é, com os seus primos. Que memórias são essas? Se você fechar os olhos agora e começar a pensar nesses momentos, talvez aquele final de ano, né, com o seu vô com a sua avó, família reunida, amigo invisível, não sei se aqui em Portugal vocês têm um hábito, no Brasil se tem, né? Eu me lembro muito quando eu era criança que a gente fazia amigo invisível na casa da minha tia, na casa de praia, era realmente sensacional. Então, que memórias você tem a respeito disso? final do ano, na praia, né? Que memórias você tem? Memórias com a família junto, né, tomando um banho de mar, talvez pescando. Que memórias são essas? O que é família para você? Família com certeza é algo sagrado. E quando as famílias elas são bem estruturadas, quando existe respeito, quando é, existe honra, né, quando as pessoas sabem a sua posição, no leito familiar isso é muito importante nós que estudamos constelação familiar geralmente nos atendimentos conseguimos identificar muito rápido mas muito rápido os problemas que a pessoa sofre por causa do que estrutura familiar né eu já falei aqui né de pessoas que às vezes não consegue ter abundância e prosperidade porque eu honro o padrão dos pais dos avós às vezes o que a gente chama de maldições hereditárias, né? de, de, de alguns padrões que são repetidos e que infelizmente acaba causando travas na vida da família, que acontece por quê? Porque não houve aí, é, um respeito, não, não souberam honrar, não souberam se posicionar. Às vezes vimos aí filho mais novo se colocando no lugar de filho mais velho, não respeitando a hierarquia. Às vezes, filho que tem um relacionamento com o pai, com a mãe, como se fossem irmãos, não respeita a posição deles, né? passa por cima disso. Gente, isso é muito sério, é muito grave. É importante você ter é, e saber qual é a sua posição é, no leito familiar. Eu vejo muitos casos de adolescentes, de jovens, até de crianças, que às vezes querem tomar o papel de pai da sua mãe, ou então de marido da sua mãe, ou o contrário, né? de esposa ou de mãe. Isso é muito grave. Filhos achando que devem alguma coisa para os seus pais. Lembre-se, filho nunca deve nada para os pais. Isso não existe. Você que é filho, ou seja, todos nós somos filhos, os nossos pais nos deram a vida porque eles nos amam, ok? Você não deve nada para ele. Tira esse pensamento da sua cabeça, porque isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal e também a sua prosperidade. O que você tem, o amor que você tem, você vai dar para os seus filhos. Esse sentimento de mãe que você quer ter e desenvolver, você vai dar para os seus filhos. Aos seus pais, você vai dar o sentimento de filho, de gratidão e não de dívida. Saia desse estado interno de sofrimento para que você possa ter uma vida é, plena. Porque, infelizmente, quando falamos de família, de constelação familiar, são muitos padrões que precisam ser quebrados. né Casos muito e muito sérios que vêm à tona de abusos, né de violência doméstica, que são quê? padrões repetitivos. E quando você se coloca à disposição de se autodesenvolver, você quebra, você é a pessoa escolhida para mudar a sua história e a história da sua família. Isso é muito impactante. Então, como você tem olhado a sua família? O que significa ter família para você? Como você percebe esse relacionamento com seus entes queridos? Dentro e fora, né? com os tios, com os primos, os avós. Como é isso? Aprenda a se relacionar a se posicionar dentro da sua família, demonstre amor, carinho, respeito, fale o que você sente, né? quando a gente tem na nossa família alguém com depressão, o um apoio da família é muito importante para isso, né? aprender a entender. Geralmente a família tem um grande poder de influenciar, tanto de forma positiva como negativa, o desenvolvimento das pessoas. O que significa família para você? Aprenda a olhar as pessoas da sua família como indivíduos especiais, pessoas escolhidas para fazerem parte do grupo a qual você pertence. tá bom? Se você tiver essa visão de família, que é a coisa mais importante né, que nós podemos ter, famílias fortes, sociedade forte. Faça o seu melhor, cumpra o seu papel dentro da sua família, que você vai estar trabalhando um grande aspecto, muito importante, é da sua vida então esse é o aspecto da estrutura familiar e agora vamos falar de relacionamento amoroso como anda os seus relacionamentos olha só a pessoa amada relacionamento amoroso qual a importância de um relacionamento amoroso na sua vida isso faz sentido para você é algo importante para você você é casado solteiro tem um companheiro gostaria de ter como é que está o seu relacionamento? Você é feliz com o relacionamento que você tem? Como você encara a pessoa amada? Já passou a fase dos três anos? Mas quando falamos de relacionamento amoroso, nós falamos aí de fases que existem dentro desse relacionamento. Sabemos que paixão, por exemplo, dura de dois a três anos. né? Aquela coisa, aquele fogo todo. E que a pessoa às vezes fica até meio que obcecada. Né? Fica meio cega em certos aspectos. Quando passa disso, o que acontece? Vem o amor, porque o amor é verbo, né? é ação. Você, quando passa dessa fase, você realmente deseja estar com a pessoa, começa a perceber as coisas de uma forma diferente, a conhecer a pessoa na sua essência. Então, como você vê o seu relacionamento amoroso? Você está disposto ou é disposta a perdoar, Consegue olhar para a pessoa com empatia? Você admira realmente a pessoa que vive com você? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está a sua intimidade com a pessoa que você ama? Tem conseguido manter a intimidade? Os seus relacionamentos íntimos, eles são bons? Por que, que eles são bons? O que, que a outra pessoa faz que te completa? Já parou para pensar nisso? Qual a importância que, que tem isso dentro no relacionamento amoroso? Quais são as qualidades fundamentais que você vê na outra pessoa que realmente fazem você amar ela? É uma coisa carnal ou é uma coisa espiritual? Uma coisa emocional? Como você vê o relacionamento é, amoroso que você vive hoje? E se você não tem, por que você não tem? Você está muito exigente? O mercado está ruim? Como é que é isso para você? O relacionamento amoroso, que você tenha consigo mesmo, isso é bom, isso te faz crescer, isso te satisfaz. O que significa relacionamento amoroso? Você se sente confortável em aprofundar esse assunto toda vez que é falado com, com o seu companheiro de relacionamento ou você evita falar sobre é, alguns assuntos importantes, o que a gente chama de, né, de DR, como você encara isso? Você não tem paciência de discutir a relação? É chato? É incômodo? Ou você realmente tem o um tempo que você tira, né? Tipo, hoje é quarta-feira, né? Lá no Brasil a gente tem a quarta-feira, que eles dizem que é o dia do sofá. Você tem esse dia de estar com a pessoa que você ama? De conversar? Vocês conversam? Né? Vocês se divertem? Vocês dão risadas? Vocês fazem planos juntos? Como é que é isso? Você se arruma para a pessoa que você ama ou você só se arruma quando vai sair? Você tem um hábito de fazer alguma coisa, alguma atividade com a pessoa que você ama? É muito importante você olhar esses aspectos para que seu relaciona relacionamento amoroso seja produtivo, seja eficaz, seja bom, né? Então, olha só, algumas atividades que você pode fazer junto, talvez ir para a academia, né? É, assistir um filme, talvez jantar fora, talvez se você toca algum instrumento musical, né? estarem junto para algo assim. Então, o que que você gosta de fazer com a pessoa que você ama? Quais foram é, os três grandes momentos que você teve com a pessoa que você ama? Então, o que é ter né? essa relação amorosa? Quantos é, grandes amores você teve na sua vida? Quais foram os três maiores que você já teve? Se você está vendo esse vídeo e estiver com a pessoa do lado, cuidado ao responder, tá bom? Mas, com certeza, você já amou mais de uma pessoa. Quem foi? O que cada uma trouxe de bom para você? O que, que agregou? Que tipo de memórias e lembranças você traz sobre as relações mais íntimas que você já teve? Como está a sua relação consigo mesmo é, em vista que você tem um relacionamento amoroso? Se você hoje não se sente bem com você, você não pode dar para o seu parceiro aquilo que você não tem. Você se sente bem? Se sente bonito? Se sente bonita? Se sente desejada? Desejado? Como você encara o seu relacionamento amoroso? Tem vergonha do seu parceiro? Como é isso para você? Sabemos que, num relacionamento, nós precisamos ser muito claros com aquilo que sentimos e falamos. Você é muito claro nos seus relacionamentos amorosos? Como está o seu relacionamento com você e com a pessoa que você diz que ama? Se você pudesse voltar no tempo e viver algum dia especial desse amor, desse momento íntimo, para que dia você voltaria? Você tem aquele dia especial, aquele momento marcante? Por que, que isso é marcante? Que características do início que você percebe que ainda são existentes no seu relacionamento amoroso? Qual é a importância? que você dá a todos os detalhes que você já viveu nesse processo que você vive com a pessoa que você ama. O que significa amor para você? O que significa amar para você? Quando paramos para pensar nessas coisas, refletir nos momentos, nos significados, das importâncias, nós começamos a entender algo que é muito simples e muito importante, que o amor ele não divide, ele só vem para agregar. A pessoa que está do seu lado, ela te agrega em quê? Você tem ciúme? Você é possessivo? Como você vê a pessoa que te ama? É uma pessoa bondosa? É uma pessoa parceira, companheira? É uma pessoa que te coloca para cima, que reconhece o que você faz? Como está esse relacionamento? Você elogia a pessoa que você ama? Quantas vezes? Você é grato porque, por aquilo que a pessoa... que a, por aquilo que a pessoa faz para você todos os dias? né? Às vezes a pessoa vai lá, faz aquele almoço, aquele café da manhã, você é grato por isso? Tem o costume de levar um cafezinho, é... um café na manhã, para a pessoa que você ama? Ou você acha que isso é uma bobagem? Como você demonstra seu carinho? O que você tem a falar? As suas frases são sempre as mesmas? Ou você todos os dias inventa algo novo para demonstrar o amor que você tem pela pessoa que você ama? Então, quando a gente se sente bem no nosso relacionamento amoroso, nós nos sentimos amados. Lógico, devemos nos amar primeiro, eu bati no microfone, <risos> e perceber que quando encontramos uma pessoa que vem para nos agregar, isso só nos trará mais benefícios e vai nos tornar uma pessoa melhor. Então, encare aquela pessoa que está do seu lado como um ser muito especial, um ser de luz, um ser que o universo escolheu para estar do seu lado, para agregar e... Construir algo é, eterno com você. Encare a pessoa que, que está com você como aquela pessoa escolhida. Aquela pessoa que nasceu para fazer a diferença junto com você na sociedade, nos meios aonde você está. Então, comece a olhar o seu relacionamento amoroso com mais amor todos os dias. Reinvente esse amor que com certeza você vai sentir mais prazer na vida. E agora vamos falar de vida social. O que significa a vida social para você? Você é aquela pessoa que tem bons relacionamentos, você acredita que a sua vida social é uma vida plena, né? poderia melhorar em algum aspecto, né? que aspecto? Como você poderia fazer isso? Como é que é a sua vida social? Tem o um hábito de ir ao cinema, teatro, eventos? Quantos amigos você tem? Você é uma pessoa que se relaciona bem? Já sabemos que ter vida social também é Network Então, como é que é isso? As pessoas gostam de estar com você, você... É aquela pessoa divertida, é você é uma pessoa que fala sobre ideias. Isso é muito interessante, porque existe né, uma frase que diz assim, pessoas comuns, né, elas falam e fazem fofocas. Pessoas medianas, elas falam de coisas. E pessoas extraordinárias, elas falam de ideias. Onde você está enquadrado nisso? Você tem ideias, tem falado de coisas ou tem é, feito muita fofoca? Eu acredito que você hoje... É uma pessoa que quer, você ainda não começou a ter muitas ideias, porque todo ser humano ele é capacitado né, com essa habilidade de ter muitas ideias. Então, com quem você hoje é, tem convivido, sua vida social, o que você gosta de fazer? Como você encara isso? Né, você tem o um hábito de visitar os seus parentes, visitar amigos, você é uma pessoa que faz isso com que frequência? Como você é recebido para essas pessoas que você diz que são suas amigas? E os seus amigos? Na sua grande maioria, eles são mais antigos ou mais recentes? Eu conheço muitas pessoas que têm amigos desde a infância, né? pessoas que estudaram juntos né? e que têm aquela afinidade ainda depois dos de seus 30, 40 anos. Você é esse tipo de pessoa? Você costuma se comunicar com essas pessoas ainda? Hoje nós temos aí as mídias sociais, é muito fácil de manter o contato. Você gosta de fazer isso? Como é que você se sente? Você tem facilidade de fazer novas amizades? Né? Nos últimos três anos, quantos amigos você conquistou? Que amigos você tem hoje? Que você talvez conheceu numa padaria? Que você conheceu num restaurante? Como você tem o hábito de conhecer as pessoas? Você é aquela pessoa que chega num local e logo já vai conversando? é bem disposta ou é uma pessoa tímida que quase não fala com ninguém como é que é isso então né a vida social ela requer que você tenha disposição que você tenha bom ânimo que você seja uma pessoa alegre e se você não é assim gostaria de ser o que, que você precisa fazer para ter essas habilidades que você quer? e ter a vida social que você é Hoje é muito comum ver adolescentes, jovens, pessoas adultas estarem em casa olhando apenas as redes sociais, né, se comparando, julgando, né, ou tentando mostrar que tem uma vida social que não tem. Você é esse tipo de pessoa? O que você pensa a respeito disso? Você é aquela pessoa que consegue é, parar e conversar e ter uma boa conversa durante mais de uma hora? Ou você Costuma ficar em silêncio. Começa uma conversa e logo já está com o celular na mão. Como é isso para você? Quando você está com a sua família, você goza plenamente daquele momento? Você tem o que falar? Você consegue é, entender o que o outro fala quando você está com as outras pessoas? Você consegue ouvir? Ou você só gosta de falar daquilo que lhe interessa? Então, como é que anda a sua vida social? Que pergunta que talvez você precise fazer para ter uma vida social melhor? Que reflexão? você precisa fazer se você pudesse é viver agora essa vida social que você tanto deseja como ela seria em que lugares o que você estaria fazendo o que você estaria falando então vida social é muito importante Por quê? porque dá prazer né da satisfação na vida Estar cercado de pessoas que nos admiram que nos reconhecem pessoas que admiramos né então isso faz dar sentido a nossa vida você busca estar é, perante aquelas pessoas que você admira, quem você modela? Essa pessoa que você modela é uma pessoa que você tem acesso ou são pessoas inacessíveis? Como você encara isso? Então, pare e pense sobre essa sua vida social, sobre o que você anda fazendo, se você tira tempo para você, né? tira tempo para estar com as pessoas que você ama. né? Quando a gente fala, ah, tirar um tempo para mim mesmo. Como é isso? Você se presenteia e consegue estar em algum lugar que você... É, ama estar fazendo aquilo que você ama. Então, cada pessoa tem tem um gosto. né? Tem pessoas que gostam de pintar, tem pessoas que gostam de jogar sinuca, tem pessoas que gostam de dar uma caminhada no meio é, da natureza. Você faz isso? Ou faz isso com alguém? Você pertence a grupos que fazem a mesma coisa que você gosta de fazer? Como você vê vê isso tudo? Quando você para para refletir na vida social, você está fazendo uma grande reflexão de um aspecto muito importante, porque a vida social que você tem, com certeza vai te trazer grandes resultados, vai te trazer relacionamento, que vai trazer o quê? Oportunidades. Então saiba aproveitar a sua vida social, tenha uma, uma vida social saudável e produtiva, que com certeza você está indo para o próximo nível com essas reflexões que a gente acabou de ponderar. Vamos falar agora sobre criatividade. Olha só que assunto interessante. O que significa ser criativo para você? É algo que você já nasceu com isso? Ou você gosta das coisas prontas? Você se considera uma pessoa criativa? Qual foi a coisa mais criativa que você já fez? Tem pessoas dentro do perfil comportamental que têm a criatividade como algo muito forte. Pessoas com muitas ideias. Porém, essas pessoas elas têm ideias mas elas não têm um hábito de colocar elas em prática. Então, dentro dos perfis comportamentais é muito engraçado porque existe isso. Tem a pessoa que ela cria muito, mas ela não termina aquilo que ela, que ela começa. Tem aquela pessoa que tem disposição de fazer muitas coisas, porém não tem muita criatividade. E tem a pessoa que tem muitas ideias, que planeja muito, que é muito analítica, mas também que não tem ação nenhuma. Isso é muito interessante. Mas todo ser humano ele tem a capacidade de criar as coisas. Então, como você lida com a sua criatividade? Você explora a criatividade que você tem? E vou falar também aqui sobre hobby e diversão. Quais são os seus hobbies? Você tem algum hobby que você fazia quando era criança que você ainda faz? Bem, eu amo pescar e amo instrumento musical, pescar é algo que desde quando eu me conheço por gente, desde muito, muito pequeno eu faço isso, então é algo que eu realmente amo de paixão fazer e eu faço até hoje e instrumento musical eu comecei em torno dos meus 14, 15 anos e eu amo fazer isso, já toquei é, em algumas oportunidades e isso é muito bom. Você tem um hábito de fazer isso? Você quando não faz, se sente muito mal, faz muita falta, com que frequência você faz aquilo que você realmente ama? Como você hoje encara essas coisas? É com o mesmo prazer, com a mesma paixão? Então é muito interessante o que você tem, porque uma vida sem prazer, sem diversão, não é uma vida. Então qual é o seu maior hobby? Faz uma lista aí daquilo que você realmente ama fazer. Ou você tem trabalhado tanto que não consegue fazer mais nada que você gosta. Lembre-se, nós estamos falando aqui sobre a necessidade de ter equilíbrio né, em vários aspectos da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida plena. E se você hoje anda trabalhando muito e não tem tempo para se divertir, né, para curtir algo maravilhoso que você gosta de fazer, você não está tendo uma vida plena. Você não está sabendo usufruir o tempo presente. Então, quando você faz aquilo que você ama fazer, qual é a energia que você sente? Qual é o brilho que, que dá no seu olho? Quando você faz realmente o que você ama. É tão importante nós olharmos a importância que tem de fazermos aquilo que nós amamos, porque isso está interligado com a nossa missão de vida. Olha só que coisa doida. Porque quando a gente para para analisar sobre a nossa missão, a nossa missão tem que ser algo que amamos. O que você faz quando você faz, você não vê o tempo passar. Comece a associar com aquilo que você ama fazer. É um instrumento, é se comunicar, é criar. O que, que é? Eu não sei o que, que é para você. Para mim, eu sei. Hoje eu faço o que eu realmente amo. Que é comunicar com as pessoas, ajudar as pessoas. E você? Já pensou que dica importante é essa? Descubra o que você realmente gosta de fazer, que você vai encontrar a sua missão. Então tenha essa clareza. O que você mais gosta de fazer profissionalmente? Você faz o que você realmente gosta de fazer? Ou você faz por obrigação? Você faz pelo dinheiro? É muito importante você parar para analisar sobre tudo o que você faz, porque quando fazemos com amor, com prazer, aquilo não se torna algo maçante, algo cansativo, é algo que te dá prazer, é algo que te deixa feliz, é algo que te deixa pleno, você realmente faz aquilo que você ama, então tenha uma mente criativa, imagine aquilo que você gostaria de fazer que realmente você nunca é, viria o tempo passar, que você faria com amor, com cuidado. Então, o que, que realmente é isso? O que, que toca você que dá aquele brilho no olhar? O que, mais o que você gosta mais de fazer quando você está em casa? Tem alguma coisa? E nos finais de semana? O que é que você realmente gosta de fazer? Qual é a sua maior diversão? O que verdadeiramente te encanta e te fascina? Você poder entender isso e poder realmente viver e fazer vai te trazer vida plena. É importante que você tire o seu tempo para poder criar, imaginar para poder se divertir, para se sentir vivo. E não tem coisa melhor do que você sorrir daquilo que você gosta realmente de fazer. Então esse aspecto da criatividade, da diversão, dos hobbies é muito importante. Coloque na, na, no seu calendário o dia que você vai tirar para fazer as suas coisas. Eu, por exemplo, tenho as minhas sexta-feiras. Eu amo às sextas-feiras, porque é o dia que eu tiro para estudar, aquilo que eu realmente quero estudar, fazer aquilo que eu quero fazer, dar uma volta com a esposa para namorar, né para poder visitar amigos, estar junto com, com as pessoas que eu quero estar. Então, qual é o dia da semana que você faz isso? Como é que você se sente quando você faz isso? São ingredientes importantes para uma vida plena. Espero que você realmente tire proveito dessa reflexão, de ter... tá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 Ter a clareza disso, com certeza, vai te ajudar a buscar aquilo que realmente é importante para você e que te traga felicidade genuína. Então, aqui fica a décima primeira dica para que você possa fazer as reflexões para uma vida plena, uma vida com engajamento e para que você possa aí estar tá fazendo e realizando os sonhos que você tanto deseja. Que faça sentido essas reflexões que você tire bastante proveito é, dessas dicas, dessas perguntas, que eu tenho certeza que vai mexer com o seu consciente e consciente e trará, te trará as percepções que você precisa ter para ter uma vida mais plena e feliz. E agora nós iremos falar sobre espiritualidade, o último assunto para você ter essas percepções importantes a respeito da sua vida, para que você possa ter essa vida plena. Com mais engajamento. O que significa espiritualidade para você? Qual é a percepção, o entendimento que você tem a respeito de espiritualidade? Você se considera uma pessoa espiritualizada? O que você faz para evoluir o seu lado espiritual? Qual é a sua relação com a sua voz interior? Quando falamos aqui de espiritualidade, estamos falando da relação que você tem com o seu eu maior, com o universo, com Deus. Eu não sei o que faz sentido para você, se você tem uma fé, se você tem uma crença, mas o que significa ser uma pessoa espiritualizada ou ser uma pessoa com uma energia né, vibratória positiva? O que é isso para você? Qual é a sua ligação, a sua reação, às coisas externas, às energias externas que influenciam a sua vida? Você acredita nisso? Você tem alguma crença religiosa? Você acredita em Deus? Qual é a sua relação com o divino, com o sagrado? Quais são os três maiores valores espirituais que você tem? Você se considera uma pessoa de fé? É interessante essa questão, porque muitas pessoas que se dizem, ah, eu sou ateu, né, eu não desenvolvo nenhuma parte do, do lado espiritual e às vezes isso é mentira. Até o ateu acredita em alguma coisa, né? Quando estamos falando do ateu religioso Daí, se ele não acredita em Deus, é uma, é uma outra questão. Mas o ateu, a pessoa que se diz a, que, é, que é um ateu, ele, para ser um ateu, ele tem que acreditar que não existe nada. Então, é um pouco incongruente. Agora, tem pessoas que não acreditam em Deus, né? mas acreditam em outras forças. que são essas forças para você? O que significa isso para você? De que forma a espiritualidade influencia na sua vida pessoal e profissional? Hoje, sabemos que vivemos num mundo, né, aonde existe várias crenças, né, vários credos, né, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu tenho, eu sou cristão, né, durante muitos anos fui muito religioso, então a minha base é, espiritual é com base naquilo que eu aprendi nas santas escrituras, mas tem pessoa que não acredita, né, pessoas que acreditam no que os outros é, falam ou escrevem, né, algumas obras literárias, mas o que isso significa para você? Né? Aquela voz que conversa com você numa necessidade maior, quando você perde alguém. O que isso significa para você? O que você sente, o que você pensa sobre a genialidade e a divindade do homem? Sendo que todo ser humano tem dentro de si algo muito forte, muito especial, tem um dom, um talento. O que você pensa disso? Para você, faz sentido isso? Ser uma divindade? Ser algo que você nasceu, né? que foi colocado, introduzido dentro de você para você fazer sentido no mundo, qual é o valor que isso tem? Então, poder pensar né, nessa questão da espiritualidade né, é algo muito importante. E talvez se faz sentido para você refletir sobre isso, talvez ter, estar engajado dentro de um sistema religioso, né, ou com pessoas que têm credos diferentes, se isso faz sentido, por que, que você ainda não procurou? Quanto isso faz falta para você. Tem pessoas que às vezes me procuram dizendo assim, oh, eu gostaria de ter mais fé, gostaria de, part de participar é, de uma religião, e elas não fazem isso com, às vezes com medo de serem criticadas, algumas crenças limitantes que, ela, que elas têm, mas que elas sentem falta disso. Você precisa estar com alguém para se sentir espiritualizado? Ou isso é algo interno? Como você vê essa questão da espiritualidade? Dentro da pirâmide do processo evolutivo, que a gente estuda, que eu tive o prazer de, de estudar dentro do processo que eu fiz, né, das, das minhas formações, nós temos ali os sete níveis e o sétimo nível, ele está ligado ao legado. E legado é aquilo que você faz, né, que você deixa, marca que você deixa depois que você vai embora. Você pode deixar o, o legado em vida? Pode, pode começar a deixar em vida, mas geralmente isso acontece depois que você parte. Durante quanto tempo isso fica berrando, né? aquilo que você deixou no mundo, a sua marca. Por quê? Porque o legado está ligado justamente a essa parte do eu maior, a espiritualidade, né? aquilo que vai ficar né? no mundo como a sua marca. Então qual é a sua ligação com tudo isso? É algo muito forte? Nós costumamos dizer que no processo evolutivo as pessoas começam do superficial para chegar é, no legado, que é a parte espiritual. Mas na maioria das vezes, as pessoas que têm muito sucesso, elas reconhecem que essa conexão é, com algo maior é muito importante. Porque quando você está ligado ao tudo e o todo, as outras coisas fluem de uma maneira muito normal. Se isso faz sentido para você, eu não sei. Mas que esse assunto é muito importante, com certeza é. Gente, esses 12 assuntos que a gente debateu aqui sobre características na nossa vida, são fazem parte de uma ferramenta conhecida como roda da vida. E se você ainda não conhece ela, talvez seja muito interessante para que você comece a fazer a avaliação de 0 a 10, como anda isso na sua vida, como a sua roda está girando. Mas acredite, essa, ro essa roda ela nunca vai ser totalmente linear, né? ela não vai conseguir ser totalmente certinho, vai ter aspectos da sua vida que vai ter uma nota maior, outra menor, mas o importante é que você faça sempre reflexões a respeito desses assuntos. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar. Reveja o vídeo para tirar algumas dúvidas. Acredito que faça muito sentido esse material que está sendo colocado à disposição de vocês. E espero vocês até o próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe.